Nós já vimos as componentes escalares de um vetor e agora a gente vai ver as componentes vetoriais desse vetor. Além disso, a gente também vai ver o que é o módulo de um vetor tá? e como é que a gente encontra o módulo do vetor. Também é outra característica importante. Tá? Bom, para escrever os nossos vetores, né? as componentes vetoriais do nosso vetor, nós vamos precisar das componentes escalares e vamos precisar de vetorezinhos especiais, né? que a única coisa especial deles, na verdade, é o comprimento. A gente chama esses vetores de vetores unitários, e o nome de estudo são vetores que o comprimento é 1, seja lá a unidade que for aqui né, nos, nos eixos ordenados. tá legal? E esses vetores. Né, a gente, por exemplo, para o eixo x, a gente tem um vetor i que aponta no sentido crescente do eixo x. Tá? Então, nossos vetores uh, unitários sempre vão apontar no sentido crescente dos eixos ordenados. A convenção em física é chamar esse vetor paralelo ao eixo x de i, esse vetor aqui paralelo ao eixo y de j, e se houver um eixo z, que vai ser um eixo que vai sair do plano da, da tela, tá certo? em direção a vocês, esse vetor vai se chamar k. Nota que esses vetores unitários eles têm um acento circunflexo, um chapéu em cima deles. Tá? Isso é para indicar que eles são vetores com comprimento unitário. E é como é que a gente escreve né, as componentes do nosso vetor em termos tanto das componentes escalares e dos vetores unitários? Né? Pego o meu vetor de novo, vamos usar o, eixo, o, o, o ângulo φ para facilitar a nossa descrição. A gente já sabe que esse cara daqui, né, essa, esse, essa componente aqui, x, ela vai estar tá apontando para cá e ela tem componente escalar Menos a cosseno de φ. A componente vetorial a x, tá? nota que agora tem um símbolo de vetor aqui. Tem um símbolo de vetor indicando que agora eu estou falando desse vetor aqui. Vetor e escalar são duas coisas completamente diferentes. Tá? É, esse cara daqui vai ser menos a cosseno de φ vezes o vetor e, tá? Esse sinal negativo faz com que esse vetor, além de ser multiplicado pelo número módulo de A cosseno de phi, ainda tenha, né, o sentido invertido com relação ao sentido original do nosso vetor unitário. Tá? E esse cara aqui eu vou escrever então como componente escalar x, nota que ela não tem sinal, o sinal vai estar embutido aqui, na, vezes o vetor unitário i. A componente y, né, vocês já devem estar adivinhando como é que é. Vai ser módulo de A seno de φ, porque esse meu seno de φ não é aquele ângulo que sai daqui e vem até aqui, então né, eu tenho que botar os sinais na mão grande. Nesse caso aqui, φ é um ângulo agudo e seno de φ tem sinal positivo, vezes o vetor unitário J. Ou seja, o vetor resultante, que é essa componente Y aqui, é essencialmente esse vetor com o comprimento dele aumentado por um fator A, seno de φ. Tá? Então, é sempre importante vocês... É, se dar em conta que o sinal junto ao módulo do vetor, no caso da componente x aqui, leva em conta o sentido em que a componente do vetor aponta. Tá? É, e como é que a gente expressa a magnitude do nosso, do nosso vetor, né? o módulo ou o comprimento do nosso vetor original A? Ah, simplesmente a gente usa o teorema de Pitágoras. Né? módulo de A ao quadrado é a x ao quadrado mais a y ao quadrado, então módulo de A é a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado, tá? Aplicação simples do teorema de Pitágoras sobre as componentes escalares do vetor. Nota que esse cara daqui é um como esse cara daqui é escalar, esse cara daqui é escalar. E a raiz é a escalar, esse cara daqui também é um número escalar, não confundam esse cara daqui com vetor. Ele é o comprimento do vetor. Tá? E se a gente quiser escrever o vetor em termos das componentes, né, a gente escreve que o vetor A é a componente escalar a x vezes o vetor i mais a componente escalar y vezes o vetor unitário j. Isso é a notação que vocês vão ver nos livros de física. Em, em alguns cursos de geometria analítica, vocês vão ver os, um vetor escrito em termos das componentes desse jeito aqui. x vírgula y dentro de parênteses. É o mesmíssimo vetor. Não vai mudar absolutamente nada. É só uma outra maneira de escrever isso daqui. tá? Então no próximo vídeo a gente vai ver, né? nós vamos ver é, soma de vetores.